Boa tarde, bom dia, boa noite, meu irmão, eu trago este vídeo hoje para abordarmos, para falarmos, para alertar, para despertar a consciência, né, a mentalidade daquele que eh, quer ver alternância em nosso país em Angola, assim como eu. Eu sou a favor da alternância, sou a favor que aqueles que estão há 46 anos no poder, sem nada fazerem, de bom, é, chegou o momento né, de irem para a oposição e ali então refletir e fazerem, poderem fazer uma inflexão de tudo aquilo que fizeram errado, para que se arrependam, que né, sejam regenerados, então um dia voltem para o poder com mais respeito, para com o, o, o cidadão, o, o dono né, da da parte do povo. É, também queria tocar no assunto de todos aqueles que são portadores de deficiência física. Eu vi aí alguns, algumas fotos, vi algumas imagens onde uh, o MPLA, né, o partido no poder, usa esse, essas pessoas com deficiência física, sobretudo jovens, para condicionar condicionar a sua mentalidade, a sua forma de, de ver a vida, de encarar a vida, eh, de forma limitada. Eh, eles fizeram campanhas, ofereceram caixas de engraxadores, né? eh, baldes com esponja para lavar carros. Quer dizer, o pela pensa na juventude como alguém que só merece lavar carro, que só merece engraxar sapato. É muito, é muito pequeno, é muito baixo esse tipo de pensamento. Eu acredito que o jovem angolano, independentemente de ser deficiente físico, independentemente de ser jovem sem uma formação é, acadêmica nem alta ou qualificada, ainda assim ele é criativo, ainda assim ele sonha grande, ainda assim ele merece algo grande. Então, vote na alternância, vote na mudança, este é o meu apelo, esta é a minha mensagem para trazer uma outra, um despertar um outro vislumbre daquilo que nós queremos como nação, como povo, né? enquanto angolanos. Eu não acredito naqueles que estão no poder hoje porque as suas políticas são contrárias aos princípios bíblicos. Eu sou cristão, eu, pela graça de Deus, conheço a palavra. E sei que a palavra ela, ela diz, né? Diz que nós devemos amar a vida e esses que estão no poder eles não amam a vida. E pelos seus frutos, a palavra do Senhor diz que os, os conhecereis só pelos frutos, pela atitude, pela ação, pelo comportamento, pelas palavras deles. Nós vemos que é tudo contrário à palavra de Deus. Então, vote, vote na alternância. Eles aprovaram leis que, uh, que dão luz verde para o aborto, ou aprovaram o aborto, esses que estão no poder há 46 anos. E o aborto, aos olhos de Deus, é pecado. Nós, como cristãos, não devemos concordar com o aborto, porque matar uma vida. E a vida, ela começa duas semanas depois ou, ou três semanas depois Ela começa a dar sinais No, no, no ventre eh, da mulher que está concedida Então é uma vida, é considerada uma vida Logo, esse tipo de atitude É, é igual ao que Deus eh, diz lá no livro de Levítico né, do, do sacrifício de criança né, O pessoal lá no antigo Israel eh, Ofereciam crianças a, a Moloque Moloch era um Deus lá da fertilidade ou alguma coisa parecida. Está no livro de Levítico, eu vou colocar aqui os versículos. E Deus diz para não fazerem isto, para parar com esse tipo de atitude, porque isto aqui é uma configuração de pecado. E este governo que está aí no poder aprovou isto, ele concorda com isso. Logo, é um governo que não merece o nosso voto. Um governo que é insensível ao sofrimento do seu povo. O povo sofre, como no contentor e eles dizem ainda que não há fome em Angola, e se há, é relativa. não merece o nosso voto, desculpa. Uh, mude, mude, meu irmão Vamos todos mandar esse pessoal para a oposição Para que eles se regenerem Para que eles se, se, se arrependam e, e se um dia, né, assim for, pela graça de Deus Eles voltam para o poder e já transformados. É, assim como a Unita. a UNITA hoje deixou de ser um partido de guerrilha, um partido armado e um partido moderno, onde é, é incluído ali pessoas da sociedade civil, é incluído ali pessoas de outros partidos que não se reveem com o partido deles, é incluído todo mundo. Então vamos, vamos fazer uma Angola Melhor onde todos nós sejamos irmãos, onde todos nós. É, nos abracemos, onde todos nós amemos a vida, onde todos nós fechamos como nação. É, é isso que é para nós. Não é o que esses que estão no poder há 46 anos têm feito. Têm nos dividido, têm nos trazido calúnia, roca, têm disseminado rancor, ódio. Então vamos mandá-los para as pessoas. Eles estão cansados, não têm criatividade. Estudaram, têm quadros brilhantes estudar em grandes universidades nos Estados Unidos, cá, no Reino Unido, em Portugal, mesmo em Angola, na África do Sul, mas ainda tem falta de criatividade, criatividade é algo que não tem nada a ver com a tua graduação superior, o teu, estudo, o teu ensino superior, a tua educação, isso, isso é algo individual, isso é, é quando nós é, somos humildes e ouvimos a Deus, não importa a tua, a tua, a tua, a tua graduação não importa a tua formação acadêmica, o que importa mesmo é, é, é, é a inspiração que vem de Deus. E isso não tem nada a ver com estudo, tem a ver com a graça de Deus. E nós não temos encontrado isso mesmo. Não há criatividade nesse pessoal. Por quê? Porque esse pessoal é orgulhoso, esse pessoal é muito egocêntrico, esse pessoal é muito rancoroso, é, muito, é cheio de ódio, é cheio de, de, de manias, é cheio de rancores, é, é cheio de falta de perdão... É... Não há criatividade e não estamos a pagar com isso. Vamos mudar esse paradigma. Temos esta oportunidade agora. Vamos aproveitar para que a gente, então, nestes próximos cinco anos, a gente consiga, então, recuperar o tempo perdido, né? com amor. Com amor, com amor. Temos que perdoá-los também e temos que amá-los e convidá-los a fazerem parte da mudança e não, não, não persegui-los. Não fazermos como eles têm nos feito, mas amar. los perdoados e, e dar também para eles uma, uma oportunidade para que eles se arrependam e então sejam gente melhor, pessoas melhores e úteis para o bem desta Angola, que é, é grande para o pouco, o pouco de, de, de pessoas que nós somos. Nós todos somos filhos dela e precisamos todos um dos outros. Este é o meu apelo, meu irmão e menino. Irmã.